E hoje vou dar 5 ideias fáceis e rápidas para vocês transformarem as vossas fotos em fotos mais Tumblr. Por isso, vamos começar. A primeira coisa que eu vos quero dizer é que todos os overlays que eu utilizei neste vídeo podem ser encontrados no meu blog e podem descarregar de forma gratuita, por isso eu vou deixar o link na descrição. Então, a primeira ideia que eu tenho para vocês é criar fotos com arco-íris e a única coisa que tens de fazer é ir ao Pixar, descarregar e adicionar uma nova imagem, escolher um overlay de arco-íris que tu gostes e depois basta só colocar um bocadinho no fundo para dar um efeito de cor à vossa foto. Depois também coloquei por cima da minha cara e retirei o arco-íris do fundo. E depois coloquei também um bocadinho no meu ombro para dar um ar mais natural. E a foto é rápida e fica sempre muito bem. A próxima ideia que eu tenho para vocês é o efeito 3D. A primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir a foto, carregar em efeitos, carregar em cores e carregar na opção colorir. E este é azul está perfeito por isso só precisam carregar no visto e guardar a imagem. Agora vamos abrir novamente a mesma foto e vamos fazer o mesmo. Vamos a efeitos, vamos a cores e vamos a colorir. A única diferença é que vão carregar outra vez um colorir e vão abrir as opções e na quantidade colocam tudo para a direita e guardam novamente a imagem. Agora vamos abrir novamente a nossa foto inicial, vamos carregar em adicionar nova imagem, vamos clicar na foto vermelha, vamos diminuir a opacidade para 50% e colocar um bocadinho para a esquerda e depois no modo de mesclar vamos clicar em clarear. Agora vamos adicionar uma nova foto e vamos adicionar a azul, vamos aumentar outra vez para ficar no mesmo tamanho da foto de baixo, vamos diminuir a opacidade para 50% e no mesclar vamos carregar novamente em clarear. Coloquem esta imagem um bocadinho para a direita e já está. A próxima ideia é colocar a imagem de corações do Photoboot do Mac na vossa foto e é só clicar em adicionar uma nova imagem, e escolher este overlay, colocar por cima da vossa cabeça e é tão simples quanto isso. Agora vamos fazer o um efeito de glitch. Descarregam esta app e abram-na, cliquem em escolher foto, escolham a foto que vocês querem, colocar o efeito e depois é só clicar em VHS. E isto vai colocar os efeitos automaticamente e vocês podem ir clicando para mudar os modos. Pode ser play, pode ser pause, pode ser gravação, por exemplo, tem vários efeitos que vocês podem escolher. E acho que é um efeito super rápido de criar e fica mesmo muito bem. Por último, eu queria vos mostrar como é que vocês podem transformar uma foto uma foto um bocadinho mais antiga. Para isso só precisam de abrir a foto no PixArts, clicar em escolher foto, escolher uma das opções de efeitos de grão e de pó, aumentar até ficar da dimensão da foto original, clicar em mesclar e carregar em tela. Vocês também podem diminuir um bocadinho a opacidade se estiver muito forte. E agora vocês podem adicionar todos os filtros que vocês quiserem, por isso eu vou adicionar outro efeito de pó. Vou aumentar novamente para ficar o tamanho da foto, vou clicar em mesclar, carregar em tela e diminuir um bocadinho a opacidade e é tão simples quanto isso. Se vocês quiserem mais 5 ideias rápidas de Tumblr, digam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo!